Nossas emoções não afetam a maneira como nos comunicamos. Na verdade, é justamente o oposto. A maneira como nos comunicamos é que tem uma influência em nosso humor. Fazer coisas que te assustam deixará você mais feliz. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais rápido pensa e mais desleixada é sua escrita. Pessoas parecem mais atraentes quando falam sobre aquilo que realmente as interessa. O tempo médio que uma mulher consegue guardar um segredo é de 47 horas e 15 minutos. Mulheres com mais amigos homens ficam de bom humor mais frequentemente. Ouvir música em alta frequência deixa você calmo, relaxado e feliz. Você sabia que mensagem de texto dando bom dia e boa noite ativam a parte do cérebro responsável pela felicidade? Quando você segura a mão de alguém que ama, sente qualquer dor de maneira menos aguda e se preocupa menos.